Olá turma, tudo bem? Então, agora nós vamos dar início ao nosso último né, e quarto módulo da disciplina de pensamento computacional. Se vocês lembrarem, a gente veio falando de uma forma mais global, dando exemplos né, de pensamento computacional e resolução de problemas desde o mundo real, Lá, lembra da, da linha de pesca, né, da nossa nosso problema da pesca, depois a gente falou sobre como fazer churrasco, fazer bolos, e a gente falou também de algumas palavras que começaram a povoar aí o dia a dia de vocês e que vão começar a povoar cada vez mais o dia a dia de vocês, que são palavras mais voltadas ao nosso mundo técnico, né ao mundo dos cientistas de computação, do pessoal que trabalha com sistemas de informação, enfim, de consciência de dados, onde essas palavras Constantes que aparecem o tempo todo são algoritmos, programas, código, script, linguagens, instruções e tudo mais. Então agora a gente entra numa parte de desenvolvimento, que é o nome desse último módulo. E aí a gente tem aí uma, uma definição para um problema agora pensando de uma forma computacional. Né? Um problema agora que nós passamos a ter é resolver algoritmos, mas não mais de uma forma usando diagramas, ou uma forma narrativa, ou uma forma de pseudocódigo, mas... Como é que eu faço essa transformação dessas outras formas em uma forma prática, uma forma que seja executável, né? que é o que a gente faz o tempo todo quando a gente utiliza um programa, a gente executa o programa. Né? Quando eu jogo um jogo, eu estou executando esse jogo, né? Ele tá, é claro que ele está sobre outros softwares, né, sobre um sistema operacional, quando eu uso a calculadora do Windows, eu estou executando um programa sobre o sistema operacional, enfim. É... Então, o nosso problema aqui vai ser o seguinte, a gente vai precisar de linguagens de programação, que são as ferramentas necessárias para poder transformar um pseudocódigo ou um código escrito em linguagem natural em um programa de computador. O problema que a gente tem, inicialmente, é que essas linguagens, elas possuem sintaxe, elas possuem regras, regras muito bem específicas. Então, para tu escrever um programa de computador, não é algo assim trivial, você precisa conhecer... É, esses padrões, essas regras, essa sintaxe, assim como um dia você aprendeu a língua portuguesa, aprendeu a pontuação, gramática, onde colocar ponto, ponto e vírgula, ponto de exclamação, toda a parte semântica e sintática, você também vai ter que aprender para a linguagem de programação, porque ela não deixa de ser uma linguagem, ela só tem é, padrões diferenciados, certo? Acontece que para iniciantes, às vezes... É, a escolha da linguagem ela pode ser um pouquinho assustadora. Né? Você pode começar em linguagens que têm sintaxe bastante padronizada, com muitas regras. e Isso pode, inclusive, afastar pessoas do mundo da ciência da computação. Ou você pode começar de uma forma mais leve, que é o caso que a gente procurou aqui no curso, utilizando ferramentas mais visuais, com linguagem natural, mais próxima a nossa, ao português. Porque a maior parte das linguagens de programação a gente utiliza em inglês, né? as palavras-chave que fazem parte, né? os padrões que são utilizados para a escrita de programas, a gente tem aqui um exemplo, ó, você tem ali um include, que é de uma inclusão, um int, que é para descrever que você vai trabalhar com um número inteiro, um if, um else, de um se, si, de um senão, um flag, que é uma bandeira. Né? Então, se você notar um printf, que é né, você colocar uma mensagem na tela, se vocês notarem, e isso não tem como fugir, a linguagem universal das linguagens de programação comerciais é o inglês. Mas, como a gente ainda está no curso de pensamento computacional, a gente pode começar com uma linguagem mais tranquila, mais visual, e essa linguagem é, que a gente vai trabalhar aqui é uma linguagem de programação por, por blocos para iniciantes, que é o Scratch. Então, aqui, a gente se vocês notarem, né, o Cratch, ele permite né, que você consiga escrever comandos em língua portuguesa. Ali ele tem, ó, quando este ator for clicado. Isso já facilita muito para uma criança ou para um iniciante entender. Pergunte, ou mude, pergunte, mude, diga. Então, ali você tem, espere. Você passa a ter ali alguns comandos, né? Cada, cada bloco desse é um comando, né? passa a ter comandos onde você tem pelo menos o domínio da linguagem, isso já te ajuda bastante na resolução de um problema computacional. Bom, então, pessoal, o Scratch ele passa a ser para a gente um ambiente de programação visual baseado em blocos gráficos. Né? Ele foi desenvolvido pelo MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. No Scratch, não é necessário digitar nenhum comando complicado, é, o que torna a aprendizagem de programação mais fácil e divertido. Se você olhar ali, o Scratch ele tem um monte de, de sessões. É, você tem ali o símbolo do ator principal do Scratch, que é um gatinho, e aí você tem sessões de blocos de código, sessão onde você digita e escreve seu código, e testa seu código e visualiza ali onde está o gatinho, que é chamado de palco. Bom, e como é que você faz para acessar o Scratch, né? O Scratch, ele permite, alguns estudos já mostraram, ele permite que você consiga atingir as nove habilidades de aprendizagem é, necessárias para o século XXI, para que né, as crianças e os jovens consigam aí se tornarem profissionais ou se espera que se tornem profissionais de sucesso, né? Por exemplo, entre essas habilidades, a gente tem aí o pensar criativamente, a comunicação, né? a capacidade de interagir com outras pessoas e de se comunicar, a criatividade, a capacidade de pensar na solução de problemas e, e, e aplicar essa, essa solução pensando de forma crítica e criativa. A resolução e a solução de problemas é lógico, entre outras. Então, a gente tem nove habilidades e todas elas com o Scratch, que é um trabalho onde você pode fazer um, um projeto cooperativo ou você pode fazer de forma unitária. Existe uma comunidade Scratch com milhares e milhares de programas que você pode é, verificar como eles executam, verificar ali o código, é, estudar a partir deste código, fazer download do código. Você pode fazer um remix, que é pegar o código e depois tentar dar uma melhorada para usar em algum programa que você precise desenvolver. Então, uma comunidade bastante ampla, gratuita, com pessoas do mundo inteiro trabalhando. E para acessar o Scratch, você tem duas versões. Uma versão que é a versão online, aí tem o endereço, né? e a versão é, para fazer download, trabalhar no seu computador, em casa, no seu desktop. É, mas como desenvolver em Scratch? No nosso tempo aqui de aula, é impossível a gente falar sobre desenvolvimento em Scratch. Por quê? Porque é uma linguagem, não deixa de ser uma linguagem de programação. Eu lembro de um professor na faculdade que me disse assim, a linguagem que a gente estudou foi a linguagem C, né? C padrão. Ele disse que demoraria cerca de 10 anos para a gente dominar a linguagem C de uma forma bastante efetiva. É, então aquilo me assustou bastante, depois eu acho que foi só uma piada para a gente ficar um pouco, ou não, né? não sei. Mas enfim, é, demora-se tempo para aprender uma linguagem de programação mesmo o Scratch, e é importante que vocês possuam aí material de acesso para estudar e compreender passo a passo cada um dos elementos que compõem o ambiente de programação Scratch e consigam fazer primeiros exemplos, inclusive o exemplo do trabalho que a gente tem lá no Ava. Bom, mas de toda forma, né, o que a gente pode descrever aqui é que o Scratch ele possui, né, numa divisão ali como ferramenta, uma área de comandos disponíveis, onde você tem 10 tipos de blocos de código possíveis. Você tem uma área onde você vai construir o seu programa, o seu código. Você tem um palco, onde você verifica a execução do seu código acontecendo. Você tem atores, que são personagens que você pode é, utilizar do repositório da ferramenta, ou você pode colocar fantasia neles, você pode até inclusive exportar personagens, dá para fazer bastante coisa. E aí você tem ali bandeiras, né, flags de execução e parada do seu algoritmo para você fazer consertos ou verificar se está tudo certo ou não. Bom, então aqui a gente tem um exemplo né, bastante amplo do do Scratch, uma animação que é feita no palco, que é o que está mais à direita ali, dois monstrinhos. A gente tem ali o, no meio é, o código, mostrando que esses monstrinhos eles estão, de certa forma, participando de algum jogo, né porque ali em cima tem vidas e pontos. Então o código foi construído. Note que é bastante colorido, né ele tem ali... É, tem ali o se si, e o senão, que é o nosso if o nosso else, que é o se si, e o senão lá do exemplo que a gente mostrou. Então, existe bloco condicional, por exemplo, no scratch. E aí a gente tem também a parte anterior ali, onde nós temos é, a, a possibilidade de colocar é, tipos de blocos diferentes, como som, como que tem tá bolinhas, né? como como controles, operadores e variáveis. Então assim, o ambiente Scratch é bastante lúdico e é muito atrativo para crianças. São dez os tipos de bloco Scratch, né? E com o passar do tempo e com um treinamento cada vez maior de vocês na ferramenta, utilizando o material que a gente tem no Ava. Lá eu coloquei vídeo-aulas é, de cursos completos do Scratch, o que eu acho que se vocês tiverem interesse, vocês vão conseguir chegar longe inclusive fazendo capacitações, e é, se vocês forem professores de escola do ensino básico, é uma ferramenta muito bacana de se começar a ensinar programação, assim como é muito bacana para vocês, para quando vocês chegarem lá na disciplina de algoritmos, vocês já terem uma ideia do que é um programa, do que são variáveis, de como a gente inicializa um programa, como ele termina, o que são instruções, né? já não chegar de uma forma tão imatura em disciplinas posteriores. Mas aqui ele, tá, ele dá alguns exemplos que serão importantes para vocês no futuro, como, por exemplo, o conceito de, de dados, né, que geram variáveis que podem armazenar valores. Para nós, em computação, esses valores geralmente eles são números ou texto. Né, variáveis vão armazenar nomes, vão armazenar CPFs, vão armazenar... É, valores numéricos inteiros fracionários para resolver problemas computacionais a gente problemas computacionais são compostos de, de, de variáveis numéricas e variáveis do tipo com cadeias de caracteres né ou um nome por exemplo né para ficar mais fácil por enquanto e aí a gente tem ali operadores né operadores relacionais como maior menor igual igual é a gente tem blocos que eu consigo criar, né, ali a última opção que é chamada de mais blocos. Então assim, existem uma série de 10 possibilidades de blocos no Scratch para você criar seus, seus programas. E a partir dessa série de blocos a gente faz muita coisa, a gente faz animações, a gente faz jogos, a gente faz quase como se fossem desenhos animados, eh, gibis animados, as crianças ficam muito felizes, os professores ajudam. É uma ótima ferramenta para dar início a esse mundo da programação utilizando uma forma visual. Bom pessoal, então nós chegamos aqui ao final do nosso, da nossa aula né, de, de passagem por esses quatro módulos, destacando os principais temas e tópicos de cada um deles. É, obrigado pela atenção, até uma próxima. Caso vocês queiram ter contato comigo, o meu nome é Anderson e o meu e-mail para contato é anderson.lima.ufms.br. Encontro vocês por aí. Até lá!